hoje mais um vídeo para o canal. Hoje eu vim falar sobre o Plano Evaluation da MyForexFall. E ser sincero com você se realmente esse plano vale a pena, se te permite melhor aprovação e etc. Vou falar também sobre algumas regras que não são faladas em muitos outros vídeos e alguns insights. Pessoal, a MyForexFall é conhecida como uma das melhores mesas proprietárias, mas existe outra também, que é a FTMU. Se você tiver dúvidas, qual é a melhor mesa proprietária do Forex? Eu fiz um review de comparação, praticamente, sobre a FTMO versus a MyForexFound. Então, eu te convido a ir lá assistir também. Outro detalhe, pessoal, é que se você não souber como funciona a regra de drawdown da MyForexFound, eu já tenho um vídeo pronto para te ajudar sobre isso, onde eu falo sobre o drawdown com base no equity, que é utilizado na MyForexFound. O de account balance é utilizado na FTMO. Tem outro drawdown também, que é muito importante caso você faça a teste em outras mesas, que é o drawdown relativo e o drawdown absoluto. Já tem vídeo no canal disponível sobre isso. Pessoal, aqui na nossa comunidade de W, ela é uma escola gratuita para você que quer ser um trader fowl. Na nossa comunidade já são 500 membros, sendo 89 traders fowl certificados e que mandaram um certificado para mim. Ou seja, eu consegui comprovar que são realmente traders fowl. Eles estão na comunidade para compartilhar conhecimento, fazer networking. Então, se você tem interesse em entrar em um grupo no WhatsApp, onde tem outros traders que têm o mesmo objetivo que você, que já passaram ou que quer passar, então acesse o primeiro link na descrição. Vamos lá falar um pouco sobre o plano, deixar de enrolação. O plano de avaliação é um plano considerado por um trader mais experiente. Por quê, Jonathan? Porque o plano ele tem meta de avaliação. Sim, meta de lucro. Você tem que bater essa meta para ir passando de fase, são duas fases, depois que você passa dessas duas fases, você tem direito à conta real, onde nessa conta real você vai ter uma divisão de lucro, mas também vai ter um limite de perdas, vou explicar um pouco como funciona. O limite de perda da sua conta é 5%, ou seja, é chamado de drawdown, se você tem uma conta de 5 k você não pode perder mais do que 4.990 por dia. Tá? Se você ultrapassar isso e chegar no 5K, que é o 5%, você é totalmente desclassificado. Outro detalhe importante, pessoal, é que se você acumular entre ganhos e perdas durante a semana e chegar a 12% de perda, que é, por exemplo, uma conta de 100K, você chegar a 88 mil dólares, cara, você também é desclassificado, então não chega, por favor. Nós estamos aqui para te ajudar no que for necessário. Se você passar um perrengue, tiver chegando a 7%, 8%, 9%, vai na nossa comunidade e fala, gente, me ajuda, me dá uma luz, que a gente vai estar tá lá para te ajudar, ok? Outro detalhe importante, pessoal, é a meta de lucro, 8% na primeira fase, você tem 30 dias para fazer 8% da conta. Detalhe, se você fizer 8% dessa conta, e depois você... Vamos supor que hoje você está operando, hoje você faz 8% da conta, se você perder 5% do lucro no mesmo dia, você já é desclassificado, tá? Se você não sabe o que é do por Equity, vou deixar o um link fixado no comentário para você saber o que é. Pessoal, é, vamos lá. Sobre a meta de lucro, é 5% na segunda fase, só que aí você tem mais dias, né? Você tem 60 dias para alcançar 5%. Seja conservador, essa é a minha dica que eu dou para você. Se você conseguiu passar na primeira fase, em 30 dias, fazer 8%, 5% é moleza. Um detalhe importante é que na segunda fase, normalmente, todo mundo tem um deslize emocional, tem uma pressão. Normalmente, quando a pessoa está na segunda fase, é, nem todo mundo tem uma condição muito boa financeira para fazer os testes, ou quando a pessoa vai fazer o teste, ela já pega o teste mais caro. Então, acaba afetando o emocional da pessoa. Então, eu te recomendo que você tenha paciência, paciência. Senão, você vai perder sua conta. Dias mínimos de negociação são 5 dias. Você tem que operar no mínimo 5 dias. Se você passou na meta da, da MyForexFound, porém não completou os 5 dias, você pode perder sua conta, tá? Tem gente que passa em um dia só e acha que a MyForexFound vai aceitar isso. Não vai, pessoal. Se você operou e passou a meta em um dia, opera até o final dos dias, até os 5 dias. Não precisa ser com lotes grandes. Lotes mínimos ali, bota uma comprinha aqui, meio que querendo nada, mas que não comprometa muito o seu lucro e seja suficiente para operar os 5 dias mínimos. Não tem restrições de negociação, você pode negociar no Forex, tá? No tamanho de lote que você quiser, mas preste atenção no seu gerenciamento de risco, tá? É, para você não ultrapassar isso, não é só porque você pode utilizar uma alavancagem maior, que você pode botar muito lote, cuidado, cuidado, não caia nessa armadilha. Pessoal, outro detalhe importante do Evaluation, que é diferente, por exemplo, do plano é, Acelerad, se você não sabe o que é o plano Acelerity, o plano Rapid, tem um vídeo já feito para você, já expliquei. É que ele tem uma possibilidade de reembolso, ou seja, depois que você faz a primeira fase, passa no 8%, depois que você faz a segunda fase, passa no 5%, você tem acesso à sua conta real, depois que você tem um lucro, você tem de reembolso aquilo que você pagou no seu teste, ou seja, você já não tem mais risco. E um detalhe, nesse período de teste que você faz, o que você ultrapassar da meta, você recebe como bônus, pessoal. Pessoal, a MyForexFound é disparada uma das melhores proprietárias que tem. Tem grandes avaliações sobre ela e tem uma coisa extremamente interessante, pessoal. Deixa eu explicar para você. A Foundry, ela tem um modelo chamado VIP, que é um modelo que faz pagamento semiautomático muito mais rápido. Pagamento direto na sua conta bancária, PayPal e até por cripto. Se você não sabe como participar desse modelo VIP, ser um VIP na MyForexFound, eu deixei um vídeo explicando tudo, como funciona e como participar e ser um MyForexFound VIPer, <risos> vamos dizer assim. Pessoal, vamos lá. Sobre os planos, é, não são muito baratos, mas também não são tão caros assim, tá? Um plano de 5K você está de 49 dólares um plano inicial, um plano mais barato se você já quer um plano que não tenha fase, eu recomendo você utilizar o plano Rapid, tá? se você já é um trader mais consistente e quer de certa forma dividir um pouco o lucro com a corretora e dividir também o risco porque o plano é mais caro, eu te recomendo o plano Asselect. No plano Evaluation você tem uma conta até 300k pessoal, isso aí mano é muito top muito top mesmo, você pode ter até duas contas dessas somando 600 conto. 600 conto não, mas 600 mil pessoal então, assim, incrível. Para mim, maravilhoso, já estou aqui, já estou mirando essa mesa, e com fé em Deus, aqui mentalizando, eu vou chegar aos 600k, pessoal. Se eu posso, vocês também podem, não há nada que impeça vocês de chegar até aí, tá? Não tem taxas nem pegadinhas, mas se atentem às regras da mesa, pessoal. As regras de meta diária, as regras de robô, aqui você pode operar robôs, Tá? O que você não pode é utilizar arbitragem, operar gap, ter sinal de terceiro, outra pessoa operando pra você, dizendo que vai passar pra você, rapaz, preste atenção. A mesa, pessoal, ela é justamente pra dar o capital pra pessoa operar. Ela não quer dar pra você pra você dar pra terceiro, ela não quer dar pra você pra você botar em um robô de terceiro. Pessoal, se a mesa proprietária quisesse um HFT, ela pegava os milhões dela, ó, Investir no melhor entendam isso, pessoal. Entendam isso, tá? Então, robô é permitido, desde que seja um robô normal, e copiar sinais é permitido, desde que sejam sinais de você mesmo. Pagamentos são feitos pelo PayPal. É o profit split é 85%, ou seja, divisão de lucro muito justa, tá? Muito justa mesmo, tá? É quando você for quando você conseguir ali a meta de lucro você já pode mandar um e-mail ali né é billing não sei falar billing <risos> arroba enfim você falar inglês e é isso aí pessoal eu sou trader eu sou professor, não. se atente às regras de drawdown não deixe ninguém operar para você cuidado com a sua senha prestem atenção e disso tá é, detalhe detalhe importante se você está Primeiro teste, não importa quanto o teste seja, mas se você está no teste. Jonathan, eu não alcancei os meus 8%. Se você ficou positivo e não descumpriu nenhuma regra, ela te permite repetir. Cara, eu adoro essa regra. Essa regra é uma das regras melhores das mesas que tem. Levando em consideração que as mesas têm muitas regras para reprovar a gente, né? Então, essa, essa permite você não pagar, né? Sobre natividade lembre 30 dias, sua, sua conta é suspensa se você ficar sem operar. E, e depois você tem ainda 10 dias para explicar, tá? Se você não explicar, mano, já era, perdeu seu, seu, sua conta, tá? Isso é para evitar é, que as pessoas utilizem muitas contas e pulverize o pool de liquidez deles, tá? Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva. Mas mais importante do que tudo isso é você clicar no link e participar da nossa comunidade. Agora, outro detalhe, se você quer ter um acompanhamento de alguém que já é found, que já passou de uma mesa, se você quer ter acesso a uma estratégia consistente, uma estratégia que uma pessoa que já opera em mesa utiliza, o um gerenciamento de risco avançado, com foco mais no gerenciamento de risco do que no gatilho do trade específico, ter uma visão de mercado e passar essa visão de mercado para você e corrigir os seus detalhes. Se você tem algum problema emocional, se você tem algum problema de gestão, se você tem algum trauma do passado, cara, eu te convido a conhecer a minha mentoria. Olho no olho, ao vivo, e um horário personalizado para nós dois. Tamo junto. Valeu.